Olá, educadores, bem-vindos ao último tema da unidade 6. O tema é tabulação de dados 2. A unidade 6, vamos trabalhar, como sempre, utilizando informações. Nesse tema, que é o tema 34, a gente vai trabalhar somente com o Google Forms. É, se você é professor, bibliotecário, você trabalhou diretamente com os alunos nesse momento de pandemia, né? se no futuro alguém estiver assistindo entre 2020 e 2022, a gente viveu um momento de pandemia e a gente espera que não se, post, é, né, se avance para o ano 2023. E a gente espera que não avance. É, a gente trabalhou de forma remota com os nossos alunos. Né? E muitas pessoas, muitos professores tiveram que se habituar com as novas tecnologias, tipo o Google Meet, transmitir aulas online e por aí se vai. E uma das ferramentas que nós utilizamos muito foi o Google Forms. Né? E o Google Forms a gente utilizava para quê? Usando uma conta Google para fazer formulários, né? enviar para os alunos e coletar informações de aprendizado para ver quantos esses alunos estavam aprendendo ou não durante o momento de pandemia. A gente sabe que foi muito difícil, principalmente escola pública, alunos que aqui no Arquibaldo, no trabalho, que nem todo mundo tem acesso à internet, que aqui já é divisa de Sergipe com Bahia, bem no limite mesmo... A dificuldade de comunicação, de telecomunicação, via celular, às vezes chega ao extremo a ponto de não ter nenhuma cobertura. Né? Sai da cidade, às vezes na, na, na BR tem um povoado que não tem cobertura, só uma fibra alta quando chega lá e nem todo mundo tem condições. Então foi uma luta. Mas a gente que é professor, né, em especial os professores, sabem quanto foi difícil trabalhar com o Google Forms. E muitas pessoas fizeram curso, outras pessoas buscaram saber como era, outras pessoas realmente foram na curiosidade e desenvolveram os formulários e esse momento é o momento de vocês ensinar os alunos caso eles realmente precisem fazer uma coleta de dados e de uma forma ou de exercício ou de uma forma para uma publicação utilizar o Google Forms. Eu deixei até um vídeo para vocês verem, né, é uma forma de utilizar o Google Forms bem didática, né, que eu achei no YouTube bem bem bacana, né, se bem que tem um vídeo meu, né, desenvolvendo o Forms e mostrando para os alunos também de forma bem didática apenas outro outro vídeo é para complementar essa informação, e o Google Forms você pode gerar a, a, a, a coleta de dados e automaticamente gerar algumas respostas. Claro que ele não faz respostas cruzadas, e existem plugins que ajudam a fazer respostas cruzadas, mas ele nem sempre faz as respostas cruzadas. Uma tabulação cruzada, né, que eu queira saber ah, que quantas pessoas são trabalhadores e são formados ao mesmo tempo. Quem é formado é formado trabalhador, ou quem é formado está desempregado. Então, esses cruzamentos, geralmente, eles não são permitidos no Google Forms. E existem outras ferramentas online que você pode pesquisar no Google. Né? Existem outras ferramentas que conseguem fazer esse, esse, essa interação de dados, né? esse cruzamento de dados. Contudo, para uma estatística descritiva simples, uma análise simples, né? Quantos por cento de sexo masculino, quantos por cento de sexo feminino? Você pode pegar aquela tabulação de dados que a gente desenvolveu no tema anterior e passar limpo aqui. Desenvolver o formulário, mandar os meninos responderem como se fossem as pessoas e, na prática, eles observarem se essas postas do tema anterior estavam batendo. Tem respostas que vão ter que ser tabulação cruzada, então precisa de uma intervenção de um professor de matemática. Tá? O pessoal da Química, da Física também, que, né, e alguns da Biologia que trabalham com Estatística, sabem utilizar é, o cruzamento de dados. Mas, de preferência, o professor de Matemática, é claro que é o professor dos Números, tá certo? O bibliotecário, por si só, através do exercício da Informação, ele tem um conhecimento interessante de, de, de, de cru, é, cruzamento de informações, é um, um, um conhecimento de estatística, não aprofundado como estatístico Mas ele tem um certo conhecimento até porque Ele busca informações Então vira roda uma vez ou outra Ele utiliza, no meu mestrado eu utilizei De uma forma quali, é, quanti, quali, quali, quali, peraí, quali quantitativa, é, Qualiquantitativa Qualiquante, minha pesquisa né? Qualitativa porque eu analisei é, A origem dos dados E o, o que eu presumi Da coleta dos dados antes e depois Até porque eu fiz um questionário né? Esse questionário eu apliquei questões inerentes ao assunto deste material didático, e aí eu coletei antes do curso, depois do curso, para saber o quanto eles evoluíram, como se fosse uma prova, né? aplicada em dois momentos. E aí eu peguei as, as estatísticas é, numéricas, as estatísticas é, quantitativas, e através de uma análise é, de estatística simples, né? eu referenciei e desenvolvi a análise qualitativa segundo análise de conteúdo é, orientado pela, pela pesquisadora Bardan, chamada Bardan, tá? E aí eu fiz todas as análises dos gráficos né, e cheguei à conclusão que o, realmente o alunado, depois desse curso, teve o um empoderamento da informação, enfim, foram várias pontuações que você pode ver na minha dissertação que está no repositório da Universidade Federal do Segipto, ok? Então a gente fica por aqui. Use e abuse. Não esqueça, não esqueça. Se for publicar esse trabalho... Né? ou se não for publicar, dá aquela olhada no Conselho de Ética, né? vê se, se é necessário, né? a, é, pede a anuência do diretor para fazer essa pesquisa, né? não faz solto não para não ter nenhum problema. Por favor, vamos nos, reguar, nos resguardarmos de problemas, tá certo? A gente se encontra agora na unidade 7 para finalizar com chave de ouro o nosso material didático. Sucesso para vocês, até o próximo encontro. Tchau.